Ah, é um é bem legal, o Dibu criou essa máquina do tempo, essa máquina do, essa máquina do tempo dá para ir para qualquer lugar, vamos ver mais um estoque, por favor. Agora vamos pegar aqui, um... vamos lá pegar o nosso, o do... no buffet da do aniversário do Lucas. A gente, vai, a gente vai fazer a festa porque ah, é porque na próxima semana será o aniversário de dois anos do Lucas Bom, eu também quero eu vou também tchau gente eu vou entrar nessa máquina do tempo para ver o que acontece Entrar também onde lá dentro da máquina do tempo vamos entrar nessa máquina o que está acontecendo o que está acontecendo o que como que bom que a formação do tempo ainda não sei se ter Mas a gente não vai perder no tempo agora A gente não vai fazendo aqui uma coisa aqui que... É, mano, foi é bem difícil Nelira, vamos Continua aqui, comprar um pouco os ingredientes para trabalho. Agora vamos ali fazer digital dessa coisa dessa Então as poções Todos trocarem de forma, mano Vamos fazer tudo Vamos mudar tudo, mano Opa tô, tô. Opa, eles chegaram Vamos ter que Tirar esses Vamos nos dar uma bronca Vamos dar uma bronca a gente vai ter que tirar isso Pronto Chegamos Chegamos gente Chegamos A gente tá aqui para uma coisa Vou mostrar onde foi ali Lucas tá no berço. Lucas tá no berço. Gente, o Lucas tá no berço. Vamos lá ver ele. Ver ele, o Lucas. Oi, papai. Lucas. Ainda a gente, a gente vai ir. Então vamos. A gente, a gente programa sua festa. O Dudu ali não tá aqui, ele tá falando ali de longe Tá bom Tá bom, papai? Ah, a gente tá bom aqui Eu tenho umas, umas coisinhas, Essa coisa, né? Vou criar aqui uma poção Aqui, nova. novo Vou aqui A poção Vou Aqui Vou colocar aqui Uma a gente vai aqui mais um pouco. E vamos ligar. Aqui. E nossa poção ficou pronta. Terminamos a poção. Terminei a poção. Vamos pegar ela. Vou beber um drink aqui. Vou beber aqui o drink aqui. Ah. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Ai. Oi, Lucas. Você acabou chegando aqui. Ei. Oi, papai. E minha festa de aniversário? Ai. É logo já. Eu não estou aqui. Mas. Eu quero ir. Eu quero que seja bem linda. É, eu vou convidar todos. Eu vou chamar o vovô, vovó. E os tudo que você imagina. Tá bom, papai! Estou adequando aqui a nossa receita. Olha aqui, a gente está fazer poção. Mas não repita em casa senão a sua mãe vai brigar. Isso foi pronto. Vamos mostrar aqui como fazer uma poção. Não repita isso em casa, senão a sua mãe vai dar no celular. Olha essa. Ya. Isso. Isso. E, essa, e, essa, e essa. gostei do vídeo do meu canal e tchau. Pronto, eu vou enviar, agora eu tenho que enviar o meu vídeo pro meu canal de outros. Ele já tem 1 um bilhão de inscritos. Então, aqui a gente tá aqui, mostrando lá. Pronto, eu publiquei já. Tá Tá enviando o meu vídeo. Nossa senhora, ele já bateu um, um milhão de visualizações Com certeza é disponível É, é o maior Porque O vídeo já vai bateu yeah. um milhão de visualizações Meu canal tá famoso Agora tá eu faço aqui de um pão. Tipo. Não é o meu canal, é o canal do Dudu Não é o meu canal É o canal do Dudu Ah, gente, vou tomar aqui Uma delicadeza Dessa poçãozinha agora se vocês puderem contar 4 minutos nessa sala são quase oito minutos nessa sala então terminamos sala vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos Ok, vamos fazer o um convite para aniversário do Lucas. Vamos pegar aqui Vamos uma palha aqui, é aqui eu para escrever o nome. E você? E vamos escrever aqui. E você? Olá, gente! Bem-vindos. Estamos com o aniversário do Estamos vindo para o Brasil. Um bom dia. Desculpa por escrever na televisão, né? Porque a folha é tão pequena que não deu pra escrever direito. Agora sim, vamos... A gente vai ver. Vamos sair aqui. Caraca, chamar o Lucas. Vamos. Olha <risos> lá, gente. Tá lindo. Vamos, vamos. Cheio de pressão no carro. Meu, trans, meu o trânsito é lindo. Eu vou ter que venha... Ir... Ah, meu Deus! Eu vou o trem... A cidade da bunda da ilha. Tem muito trem nessa ah. ilha. Um... Abaixo! Ah, Ah, vamos pegar a balsa aqui. É, lembra do bici. Pronto, Pronto chegamos no bici. Então se inscreva no meu canal, ative o sininho e tchau também. Não esqueçam que o meu próximo vídeo tem um spoiler. É o, é o aniversário do, que o Lucas vai completar dois anos. Amanhã! Amanhã o Lucas completará dois anos. Não esqueçam de, de comentar no, no vídeo. Parabéns para o Lucas, o filho do Dudu. Ele vai fazer dois anos de do nascimento dele. Então não esqueçam. Tchau. Fui.